Dicas para aumentar as vendas no seu WhatsApp, dentro da sua casa lotérica. Vamos comigo? Vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também o fundador da AdoraSoft. Como você já sabe, o WhatsApp tem sido utilizado com grande frequência pela maior parte dos brasileiros. Nós estamos numa websérie trazendo para você algumas vantagens e benefícios que você pode ter com isso dentro da sua casa lotérica. Nesse vídeo nós vamos te dar algumas dicas de como maximizar isso, como ter melhores resultados com WhatsApp dentro da sua casa lotérica. A primeira coisa que eu quero te dizer é que é importante você ter em mente que a velocidade que as pessoas te respondem vai depender muito mais delas do que de você. Por mais importante que seja o seu conteúdo, as pessoas têm outras atividades e, como nós sabemos, muitas vezes elas já estão recebendo uma avalanche de informações e isso acaba atrapalhando o dia a dia de algumas pessoas. Nesse caso, quando você mandar uma mensagem, aguarde o tempo dela. Se você tiver muita pressa de uma resposta, pegue o telefone e liga. Então, ao mandar uma mensagem para a pessoa, deixe ela responder no tempo dela. Outro fator importante é que, como você já sabe, Existe ao lado direito das mensagens dois risquinhos, se aquele tiquezinho ficar marcado em cinza, significa que a pessoa recebeu, ou seja, você enviou um risquinho, dois risquinhos, ela recebeu, se ficar azul significa que ela leu, e se não ficar azul, se continuar cinza, significa que ela não leu errado, pode ser que ela tenha lido e pode ser que ela não tenha lido, por quê? Porque em alguns WhatsApp, se você desabilitar essa função, o sistema não vai informar a outra pessoa que te mandou a mensagem de que ela leu ou de que ela não leu, então você não tem como saber isso. Então, muitas vezes, a questão da pessoa ter lá como cinza, não significa que ela não tenha lido, mas muitas vezes, pode ser que ela não tenha lido ou leu, mas não vem a notificação para você em momento nenhum, ok? atualmente isso a gente só consegue saber através dos áudios se ela leu ou se ela não leu, ok? uma outra dica que eu quero dar para você são questões aos áudios sempre que você for enviar o um áudio procure fazer um áudio curto muitas vezes as pessoas colocam um áudio e se empolgam e começam a falar um monte de coisa um áudio interessante é um áudio, um áudio que tem algo em torno de 30 segundos no máximo um minuto se você começar a fazer áudios muito longos a tendência é que as pessoas comecem a ouvir o áudio, pulem a parte central da mensagem, vai para o final e ouve só o finalzinho. Eu estou te dizendo isso porque tem sido frequente as pessoas dizerem que fazem isso quando o áudio é muito comprido. Então a minha dica para você é, faça áudio ali de no máximo uns 30 segundos e estourando um minuto. Se for passar disso, você provavelmente já está começando a tomar um tempo da pessoa que ela não tem. Claro isso eu estou te falando de modo genérico de modo geral tem pessoas que às vezes precisam mandar um áudio mais longo tanto que a própria whatsapp foi colocou essa informação para que você possa esticar o áudio do tamanho que você queira com alguns limites claro para poder facilitar também para poder enviar esses áudios ok outra dica que eu quero dar para você é em relação ao conteúdo que você vai enviar se você está com o whatsapp da casa lotérica é importante que você envie conteúdos relacionados ao mercado lotérico por mais que você tenha alguma informação que seja útil, é muito perigoso você ficar desvirtuando, pois isso vai acabar fazendo com que a pessoa não se interesse tanto pelo seu conteúdo. Sabe aquelas mensagens de bom dia, boa semana, bom mês, bom ano? Pois é, isso pode ser bom ano até não, eu vou ficar quieto bom ano, mas essa de bom dia e boa semana e bom mês, isso acaba sendo um pouco enjoativo, principalmente porque você está lidando com uma conta é uma conta profissional, ainda que não seja o WhatsApp Business, mas é uma conta profissional, então procure manter o foco em alinhamento para isso. Dicas como, por exemplo, pegar o resultado de uma mega-sena, faz a impressão dele, manda foto, manda a foto da própria tela do teu TFL, esse é o tipo de coisa que vai fazer engajar, esse é o tipo de coisa que vai fazer um diferencial. Por exemplo, abre a tela de lá de criação de bolões, por exemplo, Tira uma foto daquela tela e embaixo você pode colocar na própria foto mesmo, escreve com canetão, coloca um papelzinho escrito Mega Sena Acumulada X Milhões. E aí você tira uma foto do terminal com esse papel, é uma foto diferente, não é uma foto comum que a pessoa recebe, isso vai fazer ela ter mais engajamento. Então procure sempre criar conteúdo direcionado para o seu público principal. Outro ponto relevante em relação ao WhatsApp é que você precisa sempre se manter conectado a ele. Se é uma conta profissional, você já não tem tanta escolha de ficar olhando quando você quer, porque você precisa acompanhar principalmente por causa dos seus clientes. Então a minha dica para você é não fique preso e não se aprisione, não se torne escravo do WhatsApp da empresa, porque senão você começa a ficar conversando outras coisas e você acaba tirando o foco, perdendo o foco principal dele. Então a dica aqui é quando você for olhar o WhatsApp, olhe no começo do dia, no final da manhã, no começo da tarde, no meio da tarde e no finalzinho da tarde. Isso vai fazer com que você tenha ali essa compreensão de que você tem que ter um tempo específico para isso. Você não pode ultrapassar aquele tempo. Se é cinco minutos, são cinco minutos, são cinco minutos e acabou. Fez aquele acompanhamento, senão você acaba perdendo o foco da sua casa lotérica e você pode acabar, inclusive, perdendo vendas no balcão porque fica preocupado com o WhatsApp. Outra dica importante, coloque alguém para fazer esse acompanhamento e você faz auditoria em cima desse trabalho, ou seja, coloque uma das meninas para fazer esse trabalho de enviar mensagem por lista de transmissão ou até mesmo grupo, se você utilizar, para que você não perca o foco da sua casa lotérica, ok? Outro ponto importante sobre o WhatsApp da sua empresa é, não participe de grupos de família, não participe de grupos que não estejam relacionados ao seu negócio, foco total, isso vai ajudar você a ter melhores resultados. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo, aproveita, clique em curtir, porque isso demonstra que a gente está te ajudando. Aproveita e já clica em inscrever no nosso canal, assim você vai receber conteúdo toda semana que a gente disponibiliza gratuitamente para você. Outra coisa, quer receber conteúdo diretamente pelo WhatsApp, já envia a palavra VIP aqui nesse telefone que você está vendo, que a gente vai te enviar conteúdos exclusivos toda semana diretamente no seu WhatsApp. Um abraço, sucessos e produtividade!